Opa, tudo jóia? Se você chegou nesse vídeo é porque você quer saber mais detalhes sobre o Pump 4 e se ele realmente funciona E antes de mais nada eu quero te dizer que ele funciona assim. ele já foi testado e aprovado por milhares de homens e mulheres é, E antes de mais nada eu quero te passar um alerta muito importante no final desse vídeo, tá jóia? Então eu peço que você assista ele até o final para você não colocar em risco a sua saúde e não perder o seu dinheiro Bom, então bora para a opinião de um especialista sobre o Pump 4 o Pump 4 é bom pois age em especial na raiz do problema. Ele tem efeito diurético, ideal para quem enfrenta inchaços na barriga, braços e pernas. Além disso, o efeito termogênico tem a capacidade de acelerar até os metabolismos mais lentos. Isso é fundamental para que as calorias sejam convertidas em mais energia. Os ingredientes do composto atuam ainda como antioxidantes, na prática isso significa que eles renovam as células e impedem a ação de radicais livres, isso reduz as chances de doenças degenerativas e rejuvenesce a aparência. Apesar de todos esses efeitos fantásticos, devo confessar que o que eu mais gostei foi a inibição do apetite. Simplesmente sentimos menos fome, e assim permanecemos por longos períodos, dessa maneira controlando melhor o impulso durante as refeições, conseguimos fazer a redução alimentar. Bom, e o alerta que eu queria te dar sobre o Pump 4, é que ele é um produto muito vendido, e por esse mesmo motivo, acabam surgindo falsos gurus replicando o produto e tentando vender em mercado livre na OLX, e o que eu quero te falar é o seguinte, não compre nesses lugares, pois é falsificado, o Pump 4 é único e exclusivamente vendido pelo site oficial, Tá joia? E pra você não cair no golpe desses gurus, eu vou deixar o site oficial dele aqui na descrição desse vídeo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e comente se você tiver alguma dúvida que eu estarei respondendo, tá jóia? Então eu espero que você tenha gostado e até mais, falou!